Em março, o tema principal dos mercados globais foi o estresse bancário nos Estados Unidos, e o Fed respondeu rapidamente. João, dá pra dizer que o Fed ganhou essa batalha? eu acho o seguinte, a gente tem visto sinais no atacado, assim, no conjunto dos bancos de uma certa estabilização. né, estabilização de depósitos depois de uma perda importante que tiveram logo depois da falência do SVB e de outros dois bancos pequenos. Né? É uma certa estabilização né, da, da dependência do sistema bancário americano em relação à liquidez do FED. Então, tem alguns indicadores que, sim, apontam para uma estabilização da situação. Agora, ela não é absoluta. A gente tem visto que uma ou outra instituição ainda está sob pressão no mercado acionário. Então, a gente ainda pode ter alguns casamentos arranjados aí no sistema bancário americano. E, claro, vai ter também implicações macroeconômicas. Além disso, no episódio de hoje, vamos falar sobre as perspectivas da política monetária americana, o comportamento dos ativos globais em abril, como navegamos nesse período e as oportunidades. Seja bem-vindo a mais um Offshore Connection. Oi, João, bem-vindo a mais um episódio do Offshore Connection. Santucci, obrigada por vocês dois estarem aqui mais uma vez. E vamos falar aí sobre a atualização dos mercados globais em abril. Porém, hoje, dia 3 de maio, tivemos a reunião do FONC, né, do FED, e aí, o, como esperado, o FED subiu 0,25%. João, fala um pouquinho a sua leitura, a sua interpretação em relação a isso e como é que você está analisando em questões de fundamentos econômicos. Olha, Carol, acho assim, que a, a reunião e o comunicado, na minha opinião, foram bem em linha com, com a minha expectativa. Né? É, e com a própria expectativa do mercado também, em relação à alta dos 25 Bs, a gente já tinha 22 Bs precificados, então bastante em linha. O comunicado é um comunicado em que é, o FONC basicamente não se compromete com os próximos passos. Né? É, ele não fala propriamente numa pausa, é, mas ele diz que vai avaliar em que medida é, será necessário fazer algum aperto adicional da política monetária. Né? Então ele deixa absolutamente em aberto, o, o João Paulo chegou a falar né? é, que eles vão avaliar a reunião a reunião, os próximos prazos da política monetária, mas teve um aspecto importante, é que no, no comitê de março eles falavam que algum aperto adicional era necessário para trazer a taxa da política monetária é, para uma postura suficientemente restritiva e dessa vez eles não mencionaram isso. Né? E o Powell foi perguntado sobre isso na conferência de imprensa e ele disse que eles não mais mencionaram isso porque a taxa de política monetária está próxima desse nível suficientemente, suficientemente restritivo ou mesmo já teria chegado lá. Né? Então, assim, nesse sentido, ele está sinalizando que a gente é, é, provavelmente chegou a uma pausa ou está muito próximo de uma pausa. Né? O mercado, como era de se esperar, precifica muito pouco em termos de prêmio de risco para uma continuidade desse ciclo. A gente está com menos de dois Bs nesse momento precificado para reunião de junho. Né? E o que continua muito curioso é que o mercado continua a precificar 75 Bs de corte até o final do ano. Né? O comitê, é, mesmo sinalizando essa pausa condicional e rocash, né? é, eles, eles foram muito claros que eles continuam muito atentos ao risco inflacionário. Né? A inflação continua alta. Não tem dado sinais ainda tão convincentes de um arrefecimento, né? então ainda temos aí uma batalha para vencer as pressões inflacionárias, né? e nesse sentido o FONC tende a perseverar com essa taxa de política monetária por mais tempo. E o mercado de trabalho, ele ainda continua apertado? Olha, sem não alguma, tá... continua bastante apertado, né? e o Fed reconhece isso, embora haja alguns sinais incipientes né? de que a gente pode estar se encaminhando para um cenário de melhor equilíbrio. Então, a gente não está lá, mas pode ser que a gente esteja caminhando. Então, os últimos dados de emprego mesmo, de payroll, né? têm vindo sequencialmente um pouco mais baixo, depois daquele número absurdamente alto de janeiro. Né? Fevereiro e março já vieram um pouquinho mais baixo. então foi uma boa notícia. A gente tem visto é, alguma redução da abertura de vagas, embora ainda no último número de março, para cada desempregado, 1,64 vagas de emprego aberta, ainda um nível bastante elevado. A gente também viu alguma acomodação da taxa de pedidos de demissão, que caiu para algo como 2,5%. Né? que é uma boa notícia, ainda não está normalizado também, mas é uma boa notícia, isso chegou a bater 3% né? no ano passado, então vem caindo, é, e é um bom é, é, indicador para prever pressões salariais, então o fato que isso está acomodando tende a indicar que a gente vai ver um pouco menos de pressão salarial à frente, que é um bom indicador também para inflação de serviços, excluindo aluguéis. Né? E aí, é, Santucci, olhando assim como sempre, né? a gente olha o comportamento dos principais ativos de risco abril né a gente fechou renda fixa fechou o acumulado até abril 3,5 e a bolsa o MSI All Countries né que a gente usa aqui 9% a gente está vendo retornos positivos né onde é que você tá vendo aí a refletir nesse preço dos ativos uma recessão que o mercado tem falado tanto perfeito Carol é uma ótima pergunta porque é, sempre teve associado a esse movimento de elevação de juros é, a, a consequente desaceleração da economia. E esse tema tem sido recorrente, né? quanto ele vai desacelerar? Né? Quanto a economia americana vai sofrer? Se vai ter uma recessão, se ela vai ser suave, vai ser severa? Quando a gente olha os preços dos ativos a gente vê, como você mencionou, né, através dos índices de renda fixa ou de renda variável, comportamentos positivos e, e de, de certa forma, fortes. Né? Então, 3 e pouco por cento, mais de 3, quase 3,5% o retorno da renda fixa. Ou seja, é uma, uma rentabilidade interessante para 3, 4, 4 meses no ano. E a renda variável, né, esses 8%, o S&P, o MSI All Countries, o que chama mais atenção é até o índice de tecnologia, né, que tem mais embutido. Nasdaq, por exemplo, quase 20% de apreciação nesse ano. Então, quando a gente olha um pouquinho da onde que vem, provavelmente da onde está vindo esse retorno, a gente olha muito o mercado de taxa de juros. É... Talvez pela, talvez pela um pouco da desaceleração da, dos números de inflação, a despesa dos números estarem ainda altos, como o João falou, mas principalmente pela função de reação dos juros em relação a essa crise né, dos bancos regionais dos Estados Unidos, houve uma, é, é, os yields fecharam, eles ficaram operando a, a retornos menores ao longo desse tempo. Então, os ativos mais sensíveis à taxa de juros se beneficiaram desse movimento. Então, essa recessão, quando a gente olha... É, talvez ela esteja refletida na, na, na, no desenho da curva, da estrutura a termo da taxa de juros. O que significa isso? Normalmente tem uma, uma, uma, uma curva positiva em que os é, títulos de vencimentos mais curtos têm um retorno menor que os vencimentos mais longos. A gente tem operado, tem visto o mercado americano precificar uma curva cuja, cujo desenho é negativamente inclinado. Então a parte curta da curva é, tem yields, né, retornos mais altos do que a parte longa da curva. Isso, historicamente, ele antecipa recessões. Então, a recessão está um pouco precificada nessa parte curta da curva. Mas quando a gente olha o mercado de renda variável, né, a, a precificação, né, os valuations, vamos dizer assim, parece que a renda variável não está em sintonia com a renda fixa. Porque a gente acha que, poxa, um, um, um price earnings, os múltiplos do S&P, por exemplo, né, tra trabalhando a, a operando a 17 vezes, são índices que não sugerem muita recessão estão é, até acima das suas médias históricas. Então, um cenário mais com alguma recessão deveria incorporar algum tipo de uma, um comportamento um pouco é, é, é, pior em termos de, de precificação para a renda variável. Então, qual que é a explicação, vamos dizer assim, para a curva de juros e para a renda variável? E a gente olha, na verdade, o mercado de, da inflação, o, o mercado é, é, das inflações implícitas né, é, na, na curva para fazer uma analogia com as NTNBs, é, é a inflação implícita, de fato. É o break-even inflation. E, e esse comportamento da inflação esperada, na nossa opinião, está muito benigna. O uh, que, que significa isso? A uh, inflação esperada para dois anos, três anos, cinco anos, 30 anos, estão abaixo de 2,5%. Inclusive a parte curta, e né? Então, a gente está olhando, enxergando uma situação em que esse comportamento da curva negativamente inclinada embute cortes da, da taxa de juros. isso é um tema importante, né? a gente acabou de discutir que o, que o FED uh, uh, subiu 25% e deve dar, tá dando alguns sinais que ele tende a ficar né, em final de ciclo, está parado, mas o mercado está embutindo uh, cortes até o final do ano. E essa é a parte da nossa leitura que a gente diverge um pouco uh, da visão do que a tela está nos dizendo, que esse, esse mercado está operando essa inflação implícita. Então, uh, o comportamento dos mercados é um pouco explicado para essa expectativa que a inflação vai convergir de maneira rápida para o próximo do, do, da meta, que é 2%. Uh, o que a gente acha que isso talvez seja um pouco prematuro, está imaginando que cortes acontecerão este ano. Ou seja, a gente discorda um pouco da, da velocidade de convergência da inflação. Então, acho que essa é um pouco a leitura. Certo, e você falou do, né, dos principais ativos de risco, mas vamos falar, globais né, de risco, mas vamos falar também um pouquinho de moeda. Né? É, João, nesse contexto, nessa conjuntura, como é que você vê o dólar? Né? Como é que ele se encaixa nessa conjuntura que a gente tem visto? É, Carol, o mercado de moeda, ele é um mercado em que é, o tema que ele negocia, né, que, assim que é o fundamento que ele está negociando, ele muda ao longo do tempo. Né? Às vezes ele está olhando para diferencial de crescimento, às vezes para diferencial de juros, às vezes para aversão ou apetite a risco. Né? Então, o tema assim, é que a locomotiva do mercado muda. O que a gente nota é que, assim, pelo menos no último ano e meio, dois anos, o tema principal tem sido o diferencial de juros. Né? É, e particularmente, é, a partir de outubro do ano passado, quando o dólar começa a enfraquecer um pouco contra os principais pares, me parece que ele está olhando para é, a segunda derivada. Né? Não é tanto se está subindo ou está parado, né mas em que velocidade está subindo, está acelerando ou desacelerando né? um banco central em relação ao outro. E é sempre relativo, né? a gente está olhando sempre é, um câmbio, né são sempre taxas né entre dois países, então tem sempre bancos centrais ali, dois bancos centrais envolvidos. Né? Então, ali o que a gente vê é que o dólar começou a perder valor a partir do final de outubro, quando começou a especulação de que o Fed poderia desacelerar o ritmo de alta. Né? ele estava vindo ali de uma sequência de quatro altas de 75 bases, quando veio, ah, não, pode ser que ele volte para 50 e depois para 25, ele começou a perder né, é, força, né, começou a devolver parte do ganho. Até então o dólar estava assim, soberano né, no mundo, super forte no ano passado, porque o Fed foi o Banco Central que mais rápido subiu juros de uma maneira mais agressiva. Né? Então o que a gente tem visto é que agora, enfim, com essa pausa, mesmo o né? É, ela, por outro lado, ela encontra, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o ICB, um banco central que ainda está subindo juros. Né? É, não só é, sobe agora em maio, mas deve continuar, ainda está com trabalho é, ainda um pouco mais longe né, do final, um pouco longe do que seria uma postura de política monetária suficientemente restritiva. Tá? E nesse sentido, eu ainda vejo espaço para o dólar perder um pouco de, de valor em relação ao euro e até outras moedas mesmo né, do, do G7. Né? Então, acho que ele, ele tende ainda a perder. Não é algo muito exuberante, porque acho que de qualquer forma, mesmo para outros bancos centrais, não está tão longe assim né, quanto já teve do fim do ciclo. Mas claramente, eu acho que agora é, o Fed entrando nessa pausa, rockers que seja, mas numa pausa, né, e os outros continuando, é, acho que teria espaço ainda para o dólar perder um pouquinho de valor. É até interessante falar isso, porque no final, do, né, isso veio já desde o final do ano passado, né, como você falou, e aí a importância da gestão ativa, né, a gente já vem falando isso, já há bastante episódios, o Santucci pegar esse gancho aqui que na, a gente né, tinha dentro dos portfólios, você falou, né, que era um, um, um ETF, né, o DXY, que reflete a, o comportamento do, do dólar frente às outras moedas, que tinha no, nos portfólios e foi tirado né então vamos falar um pouquinho aí de gestão ativa como é que você tem visto é, esse qual né tá a gente viu que coube dentro dessa leitura econômica e aí como é que você tá navegando né nos portfólios hoje o DXY saiu 100% da carteira e como é que você tá vendo a sua leitura agora para a gente navegar no período e vamos falar também de boas oportunidades aí em renda fixa e renda variável perfeito é, com relação ao dólar index, né, a gente dentro dos portfólios internacionais que já são dolarizados, a moeda base é o dólar, a gente tinha uma linha que é um, uma linha de risco de taxa de, de câmbio. Né, então, a gente via esse momento em que o Fed ia ser mais rápido, é, poderia chegar numa taxa terminal maior do que os outros países e de maneira mais célere Então, a gente ficou com um ano, mais de um ano é, de prazo, é, é, comprado né, num percentual da carteira nesse ETF que opera o dólar americano na parte long e o funding seria uh, um conjunto de moedas também do mundo desenvolvido, o euro o yen, o Franco Suíço uh, e o Sterling. É, quando a gente viu essa mudança de pace do FED ali, que nem o João descreveu, a gente saiu da posição. Ela ofereceu uma boa, um bom complemento de portfólios naquele momento, até o final do ano passado. Então, sim, a gente saiu da posição, a gente não está carregando uh, além da, da, da, da, da moeda C$, é, esse ETF mais. Um, a gente enxerga uma, um movimento, talvez, né, de perda de força, no mínimo lateralização do dólar, em função desse contexto que o João falou. O é, que, que a gente está vendo nesse momento? Né? Como nós mencionamos, é, o mercado está não só... O tema do ano passado foi qual era a taxa terminal do Fed, com que velocidade ele ia chegar lá. Ele chegou, chegou e, e o movimento foi muito rápido, né? Foi num espaço curto de tempo teve uma, uma elevação grande de taxa. Então a, a, essa inclinação, né, da do, do, do ciclo de juros é um dos mais a, altos, uma inclinação mais alta, é, né, dos movimentos de alto do FED. Muito bem. Qual é o tema de 2023? Por quanto tempo o FED vai ficar parado? Então final de ciclo. Então o FED parece que hoje deu, vamos dizer assim, está é, próximo de uma pausa, deu a última, vamos dizer assim. E, obviamente, o mercado, é, olhando depois de um ciclo tão intenso, vamos dizer assim, e o Fed dando sinais que ele está mais confortável, o mercado discute a próxima derivada, que, nesse caso, tende a ser queda. Novamente, a gente tá, quando a gente olha que o mercado imagina que ele pode ter parado agora é, em maio, junho ele não faria nada, e julho o mercado já embute cortes e chegando, né, ele vai chegar em cinco, chegou em 5 agora, a parte de baixo da, da, da banda de juros, só que o mercado espera que final de 2023 essa taxa esteja lá em 4,20. A gente acha, novamente, que é uma precificação agressiva, ou embute um cenário muito benigno sobre a, com relação à velocidade de convergência da inflação. A gente acha que isso tem riscos, porque a gente conhece um pouco dinâmica de inflação, quando ela é difusa, quando o mercado de trabalho ainda segue esticado, é, a China reabrindo, então um conjunto de fatores que a gente acha que é um pouco difícil ter uma história tão, tão bem contada, ao ponto uh, do Fed subir de zero para cinco, passar um, né, uma reunião parada e começar a cortar. Então, o que, que isso implica nas nossas alocações? A gente segue um pouco, uh, vendo oportunidades, vou, vou juntar as duas uh, a resposta às suas perguntas. Uh, as oportunidades, nesse momento, a gente acha que estão mais baseadas na renda fixa, porque não só o juro soberano está nessa casa de cinco, mas o spread de crédito de companhias de boa qualidade é está atrativo em termos nominais. O spread de crédito não está tão alto, historicamente, do investment grade, mas especificamente alguns setores, como financials, né, é, estão mais abertos porque teve um efeito de contágio essa questão dos bancos regionais. Então a gente está preferindo estar tá nos bancos considerados os big six, vamos dizer assim, é, o setor financeiro de qualidade, não só bancos como uh, financials, a gente vê um spread interessante. Quanto interessante? Puxa, o Fed Funds tá, tá, vai estar tá, é, rendendo 5%, você tem 150 base, 1,5% acima. Então, você tem é, é, algo como ou próximo de 100 base, 6, 5,5, 6, 6 e pouco, você consegue ter qualidade é, é, no, no, em papéis curtos. A gente chama de curto, até 2, 3 anos a gente vê uma oportunidade interessante. Então, 2 anos, taxa de juros, dois anos americano operando na casa de 4 você coloca 1,5%, em casa de 5,5 você tem retornos interessantes com o grau de investimento. Se a gente alongar demais isso, ou, ou é, lá para 10 anos, a gente acha que essa curva novamente está muito negativamente inclinada. Então a gente está preferindo ficar um pouco mais curto em papéis de qualidade. E essa duration que a gente diz está um pouco mais curta do que os índices. Ah, como é que se reflete essa visão na renda variável? A gente falou um pouquinho há tempo atrás que Parece que esse, essa recessão né, é, é, não está tão precificada no mercado de renda variável. A gente imagina que será necessário alguma desaceleração da economia para essa inflação convergir. Então, a gente está um pouco mais cauteloso na renda variável. Isso não significa que não, não, não, tem, não tenhamos dinheiro investido na renda variável. Ao contrário, nós temos, mas estamos abaixo do nível uh, alvo e mais viesado para setores de qualidade. Uh, então, naquela história de value and growth, a gente está mais em value, em mais é, empresas sólidas, pagadoras de dividendo e que são menos suscetíveis a uma correção na taxa de juros. Aí você pode perguntar, é, poxa, mas o final do ciclo já, já, não, tá, já não acabou, está próximo? Uhum. Sim, mas a, a estrutura termo, a taxa de juros, né, o juros futuro está precificando corte. A gente acha que vai, pode demorar um pouco mais. E é um pouco aquela história, higher for longer. Né? Talvez a gente fique um tempo uh, mais do que o mercado está antecipando nessa taxa, nessa casa de 5%. Então a gente espera que essas peças da economia, parece que um movimento tão grande de correção de juros, que era necessário, leva um pouco de tempo para os preços relativos da economia se adequarem a essa custo de oportunidade maior. Uhum. Então, a gente está, é, novamente, é, um pouco mais cauteloso em termos de setores da Bolsa, mas estamos investindo e um pouco a, abaixo do, do neutro. Uh, e na renda fixa a gente vê assim, uh, oportunidades. Também no mercado de papéis do governo ligados à inflação. Porque, uhum. novamente, eu mencionei que a inflação esperada parece baixa, se você tem um título do governo que paga a inflação mais um juro real, se a inflação realizada for maior do que a está esperada, você tem um lado do ganho é, da parte da inflação. E o juro real atualmente sendo uh, precificado pelos ativos, títulos de 2, 3 anos das TIPS, né, papéis ligados à inflação, estão pagando algo como 1,80%, 2% de juro real. A gente acha que é uma boa composição, é um mercado líquido, um mercado soberano, um risco soberano, e uma taxa de juros real é, na casa de 2%. Parece bastante atrativo e você tem a questão se a gente tiver, se o mercado tiver certo com relação à convergência da inflação o juro real é menor. Se o mercado tiver errado em relação que o juro, se a inflação ficar mais alta há mais tempo provavelmente você tem essa correção da inflação a ser realizada. Então parece uma oportunidade interessante ainda de manter e ter e adicionar é, uhum. papéis ligados à inflação, as tips nos portfólios lá fora. Uhum. Então é um pouco assim que a gente está olhando. Um parcimônia mas a, a grande Acho que a mensagem é ativos de qualidade que estejam adequados a esse momento que a gente está vivendo. Então, São Tucci, João, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui esclarecendo e atualizando né, sobre os mercados globais é, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigado, Carol, João. É um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Esperamos vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!